Agora. Tá, um, dois, três. Muito bem, gente. É, hoje nós estamos aqui num passeio, aqui num sítio, aqui na região de Carandraí, Minas Gerais. Vem conhecer aí ó, uma pessoa muito especial. Isso. Inclusive é, é, é avô do Diego, né? Isso. É 82 anos, meu irmão. 82 anos e forte. Olha, se eu tivesse forte desse jeito, tava bom. Né? É, ô Gaúcho de Beraba. você pode, pode largar a mão, né? Você fala que tá forte, mas igual a esse aqui, você não tá. Não. É, e aqui meu amigo Cacá também, né? É, o Cacá Mudas. É, é o Joaquim. Joaquim Cacá é grande né? amigo meu. É, Nós então trabalhamos juntos aí. Enfim, viemos conhecer aqui o sítio. Aqui. Como é que é o nome do senhor? Seb... Sebastião. Sebastião que viveu aí uma boa parte da vida aqui, ó, num belíssimo paraíso, né? É isso mesmo. É uma, um clima que é incomparável, né? Ninguém aqui, praticamente eu que fui criado no estado de São Paulo, nunca senti uma, um lugar tão gostoso, maravilhoso. Ô Diego, vamos mostrar um pouquinho aqui do chiqueiro? Isso. Olha aqui, ó, isso aqui é o, os dois porquinhos aqui que o seu Sebastião tá mostrando para nós aqui, né? Esse aqui é o Cacá, não é o porco não, é ali, ó. Olha <risos> é. é, lá, ele, o Cacá tá alimentando eles ali, ó. Olha só. Mas ele tá, na realidade ele tá alimentando ali, mas tá de olho nas orelhas do porco fazer uma feijoada. Eu tô assuntando o mistério, é, Aqui nós temos revelação é. É, da coisa, viu? Ó, olha só, olha a, a vitalidade desse homem aí, ó, com mais de 80 anos. É, eu eu preciso, e o voo aí ele planta preciso, cana, planta preciso, cana, tira leite, é... levar uma camisa dele e vestir a camisa, quem sabe eu pego a sorte, <risos> <risos> a saúde. Olha aí Diego, pega um pouco desse, dessa mata aí também, olha aí ó, filma um pouco pro pessoal ver aí, ó, O pessoal aqui, que tá no canal. Isso, aqui é a região onde ele mora, ó. É, então. Muito bonito aqui. Aí tem onça também, Sr. Sebastião precisar, intervir, O, é o que... senhor já me falou, né, vó? que a é onça até chegou. Não, não, não. Mas meu... a ou aquela onça? né? Mas nunca vieram aqui tentar buscar animal aqui, é. alguma coisinha? Alguma Aquela nunca pegou becerro, não. nunca pegou, não. É. Mas era passar aí, ela lindo, nunca foi o passe. Uma, uma, uma, uma batadinha que é muito grande não. Aí é só amortar Aí né? você vir lá Bota é. lá filho o tabaco Mas aqui ela não faz né? não, não. Mas é Mas é uma maravilha isso aqui, né? Que o... Oh, Diego, nós não vamos contar pra ninguém não é o que é. aconteceu lá atrás, né? Porque o camarada da cidade quando vem num lugar desse é, não, de, depois sentar e, e, e ouvir um homem desse <risos> falar, né? É, de, de, depois não, não vamos falar uma, eu Não consegui abrir uma porteira é, lá É, trás, depois, depois não vamos falar <risos> sobre a respeito disso é, Principalmente amanhã no programa ao vivo É O Diego, <risos> o Diego pediu pra mim abrir a porteira Foi ir, ir abrir, a, abrir a porteira pro lado de trás <risos> eu, eu, <vou> lá. <risos> bem Falei, bem Cadê agora. a abertura aqui? é <risos> <Eu>, já... <risos> Ô, oh, bom, bom. É, tem a horta também ali, não tem? A horta ali não tem? Horta? Horta? Isso. Olha aqui, Opa. gente, aqui é o um galinheiro aqui também, ó. Olha o frangão do choque. Agora que eu tô vendo. Rapaz, você olha aí. Você vai ver a vista, aquela pintada lá, Diego. Aquela pintada lá. Isso. Aquela lá tomou choque, né? Tô rupiado. Vamos lá na horta lá, vamos lá. É um bo... é boino na já zona, já zona rural. Aí na, já na, na horta lá, né? aí, ó. Só, se eu, só que se eu cair aqui, começar a rolar, você toca <risos> É É muito de É de cara. Ah, Melhor que a gente É a é, lá isso aqui é só verdura de... É, isso é alface, é. isso aqui é giló, isso aqui é o giló. E remédio o senhor tem por aqui também? É. Remédio caseiro? É, é, é. Não pense agora. Coejo, coejo. Tem, tem. Tem a famosa quina, o senhor conhece, Sebastião? Oh. Quina? É, aquela que era Menão. médio pra, pra malária antigamente é. Geralmente ela é uma árvore, né, que o pessoal tira a casca dela, né, é. Você ouviu falar? É, ah, já Amendoim, senhor, viu falar? Mendoim, Olha sim, o pé mendoim. de amendoim aqui, ó Aí, ó. Ih, rapaz, já tem uma, umas histórias desse negócio de amendoim Eu não gosto nem lembrar de Amendoim. Uhum. Amendoim, é de novo, né? Eu tinha 5 ou 6 anos, a, a minha mãe já levava a gente para a roça, que ela ia apanhar amendoim mindu, e cair as barras. Assim, a, a, a, ficava para trás a molecadinha já ia catando e ia treinando para ser homem na vida, né? <risos> é, hoje que hoje, hoje, com 16 anos não pode trabalhar, que vira. É, é, Óbvio, isso, que é não, isso que é pecado trabalhar. É. O vaiquinho é cidraço. Tem que ensinar. Eu ensino o meu. Mas leva na palavra lá. O Danelzinho vai lá para lá. Ô, bom, como é que chama isso aqui mesmo? O nome disso aqui? Como é? Ah, é cidra? Cidra é aquele lá que faz doce. Faz doce, isso. Olha o figo aí, Diego. O figo tá aqui, ó. O Diego estava fugindo até o momento ali, ó. Tá. aí, Diego. Olha só, gente, hein. Tem, tem goiaba. tem goiaba, aqui. É o um figo, né? Doce de figo é bom demais. O é um pé de goiaba é aquele ali, ó. Esse é o pé de goiaba? Pé de peso, que é isso aí, ó. Que está atrás de aí, ó. Olha só. Alguém, é? eu, oh, Diego, olha aqui, ó. Pode ver que o seu Sebastião não tem perigo, não vai filmar de perto, porque ele não pela, parece tão das rugas igual eu. Eu sempre falo pro o teu neto aí, ó, você não, não tira foto nem, nem filma de perto, não que senão não parece muita ruga, que o senhor tá liso ainda. Ai, boina. Olha, aqui com o João. Olha o tamanho da cebola aqui, ó, de Minas, velho. Viu, ó, o tamanho da cebola, já? Oh. Até chegar mais perto, gente... aí, ó. O, o famoso cebolão. Né? Cebolão. A cebola é quase a grosseira do meu braço, pô, né, não? É bambu, Deve ser do bambu. <risos> Deve ser rastro de jumento, né? Aí, é, cebolão. Olha e lá, esse, no isso nome. aqui, o que, que é isso? é nem nem... É assim, tá? emame, bro. No... Você, é cachadar, bro? Rapaz, aquilo lá é o famoso inhame. É, é uma alimentação cor demais. Né? É isso aqui é, é, isso aqui é, é inhame. é uma plantação de inhame. É, é não sei aqui é, ver. é. é. é. é. Não, eu tenho um pouco conhecimento da área de sítio Que é, é, é esse aqui é aí Esse aqui é Yanin Esse aqui é chinês? Esse aqui é minha Yanin é é, é, é é Bananeiras ali, aquela é, é, bananeira que dá no meio do mato mesmo é, o quê? Ah é? é? Porque tem uma, um tipo de bananeira que é, é do mato, né, é, Dito? Ah, é, tem umas Aqui é, é de banana, é, é nativa da terra Nativa, isso é isso aí tudo que meu vou plantando. nem vai mostrar mais pra nós lá Eu tenho uma batata doce roxa lá em casa Ela é roxa por dentro e por fora É isso aí gente, é, é, isso aí, gente. é docinha Reunião de amigos aqui hoje, passeando e visitando São Sebastião Aqui é o Cacau, o Diego aí que todo mundo conhece aí atrás da câmera E pra mim é uma grande satisfação estar com o senhor aqui hoje Comida, ah, com assim, todo um tempo, vai é. ter que é ah, Para nós é uma honra. É, é. é uma honra sentar e escutar uma pessoa que tem tanta sabedoria na, no dia a dia aí, né? Porque sim, sim. eu acho que as pessoas mais novas hoje deveriam fazer mais isso, né? Sentar e.. e... Assuntar as pessoas mais que já tem mais experiência né? é, é mais, educa, mais educação, mais... Sabedoria né? É, sabedoria Mas o mundo eu, hoje pé, não, não anda pra frente por causa disso é, né? é E o um homem que tem experiência de vida aí viu? Eu imagino É <risos> tá bom, gente, daqui a pouco nós volta com mais... Mais imagens pra vocês aí Vamos lá, gente, continuando a nossa... foi a nossa aqui então, na, a, aí por dentro ela é roxa e. ela é toda roxa. É. As batatas é, doces é. aí, ó. É. O dia frio de rio. Então, mas a batata em si mesmo, né, ela é roxa por dentro. Boa aí na zona rural aí, ó. Pois é, cai, quase caiu o um tombo aqui, né? <risos> Nessa parte a gente não filma, né? É, não, não, pode, não, não pode reparar que eu fugi de <risos> circo. <risos> mas, Deus, ela é mais doce. Mantém a câmera ligada não, para não perder nada. É <risos> é Pareceu um avião aqui como... que. que lá? É <risos> eu acho que a que eu tenho lá é a pele que eu tá tenho na cor dessa folha. Aquela dia que eu te mostrei. Né? Sim. Eu acho que ela é diferente dessa. Então, eu us a só de usa um boné redor, também? Então, eu só uso boné ou usa chapéu também? Porque teu neto usa um chapéu que eu desço também. <risos> é, é. Eu Primeiro usa chapéu, mas eu uso boné. É? Meu é, e eles me adotaram o nome lá, eles não me chamam pro Diego mais. Sobreiro? É, é. Me chamam sobreiro. <risos> eu, eu, eu devo lembrar, né, que os mexicanos sempre usam aquele chapéuzinho, aquelas coisas. Não, o meu vô é... De um é. E, o, é. O, e o meu vô tem sombreira, né, vô? É, é pro senhor me queimar, cara. É isso. E o sombreiro veio da família do senhor, não foi? Ai, gente. É, é. Ai, gente, então, ó, vocês já saber onde que veio o sombreiro aí, ó. É, vem do meu tá vô pra... aí, ó. Só que eles acrescentaram só um M, né? Com o coisa sombreiro. Ainda é, a minha família, o ali e tem muita gente. É. Né? Tem gente para arrasar para de lado. Tudo é sombreiro. E qual que é, qual que é a descendência? O senhor veio de. O quê? É de. Ah, tem gente bem do espanhol, do, do italiano, do, do caboclo. sabe? Não, eu sei que não é aquele para lá de Boa mas, A cidade, não, não é cidade é Bertioga. É, é, Berthioga. É. É Minas Gerais. Ele nasceu lá. Eu, eu fui nascido lá e criado lá. Ah, tá. Aí é, é, quando eu mudei pra cá, eu já tava com 30 anos. Mas, ô Boi, eu já, já descobri sobre ele lá na Itália, viu? Itália. É. Então pode ser de lá. É, talvez o sobrenome sim, mas pela, pela fortaleza de vocês, deve ter mistura com a parte de, de outra raça daqui do Brasil. Isso. Tem muita gente que fala que esse nome de sobreiro não é brasileiro, é estrangeiro, é estrangeiro, mesmo. É estrangeiro isso. O meu é descendente é de Conde. É, só sobrou, você sabe aquele, aquele lixinho que o, que o conde deixa na, dentro de casa? Na hora que foi jogar fora, foi nós que jogaram. Só e, ai, é, não ficou mais nada. Aqui <risos> nós somos da, nós estamos a a do descendo do conde de Montalvão, de, de, de, de Portugal. É. Agora é sobreiro e sobrado lá, <risos> é, é sobreiro e... O que sobrou dele? É ah, like. Vamos lá, gente. Aí, ah, é, ah, gente, ó, oh, final de ano. É o professor Boina aí, né? É, o Aqui em Carandaí, na zona rural. É, essa já é a batata clara, né? batata Golden, é claro, tá? Essa aí é a famosa pintangueira. é, é. Oh, Ô, isso aí é pintangueira é mesmo, vô? Eu acho que é isso mesmo, pintangueira. É, é, é. Mas seriguela, Eu acho que é seriguela. Olha aqui as frutas, aqui ó. Aqui as plantações de batata doce. Ela abre, né? tem onde que ela é Ô, você é seriguela ou pitangueira? Seriguela, né? Seriguela é aquele lá de cima. Esse aqui é outro nome. É o cajá? Acho que é pitangueira, né? Ou não? Pitangueira? Não. Ela tem um risco. De... Não é o Cajamanga não, não. Ela, não. ela é em pedra dentro, mas da... tem pouca, mas tem o texto lá tá tem Só acredito que eu nasci numa cidade chamada pitangueira, mas eu nunca achei uma pitanga lá. É? A <risos> pedra bonita viu? Eu vou tirar essa pulseira aqui que tem um pedrão não. Essa pedra é. A bananinha nem, ó. Aqui é né? o <risos> um boi na, na porteira. é o é o Agora aqui. nós estamos de volta, porque na primeira ainda o, o rapaz não sabia como abrir a porteira. E agora também não, eu estou nada errado. Agora vou fazer o eu já saí dos 5, 5 anos <risos> 5 anos, 45 na cidade. E aí, Boina, bueno, qual a experiência de estar na, num lugar como esse? Rapaz, acho que começando uma nova vida, né depois de 5 décadas de vida, eu na realidade vim com cinco anos do sítio né não é que eu, igual eu te falei para você antes eu não lembro de nada dessa, dessas essas maravilhas aqui, que eu vi aqui hoje olha para vocês verem ó tudo tem a ver com uma nova fase que eu estou começando né estou apostando aí que em 2021 Boa noite, vamos, vamos começar uma nova fase uma nova vida uma nova história é isso mesmo em nome de Jesus deixar tudo para trás que não presta e começar uma nova história aí com a nova família, uns novos amigos. É isso mesmo, amigos de verdade que vale a pena a gente estar tá por perto. É isso mesmo, meu parceiro. É isso aí, ó. Hoje, dia 29 de dezembro, é o Boine aí, né? Fazendo aí umas, uma visita no sítio, na zona rural aqui de Canandaí. Você viu aí que paisagem maravilhosa, lá pra vocês tá verem, lá embaixo? Olha é lá pra poça, você vir. Você, você que tem alergia aí na cidade, eu também tenho alergia na cidade. Mas eu vim pra cá mesmo, tava nem até me atacado, falei pro Diego lá, lá quando nós estávamos no centro. E aqui o ar é tão puro que sem tomar remédio, sem nada, eu tô perfeitamente bem. Sem é, remédio nenhum, né, põe? É, isso aí é alergia, o antialérgico é somente para quem no meio dos, da, da, da poluição eu tenho certeza disso que é causado por isso aqui não ó totalmente é isso aí, ó. Puro. totalmente puro é isso que vocês estão vendo aí ó tudo que você olha aqui é verde mato passarinho voando animais é isso aí ó. discordo olha aí ó cachorro preto e marrom qual é a diferença o cachorro preto e marrom? Uai, mas Deus, você falou que tudo é verde. Ah, né? sim! <risos> ai, ai, ai. Aí, ó, aí como você vê: o cachorro em liberdade, sem corrente. É, então, o boi na é liberdade. <risos> é isso mesmo, pessoal. Me mandando uma sequência aí. Vamos lá. É isso aí, gente: é o boi fechando a porteira. Vai entrar na história. <risos> na história. Muito bem, pessoal. Aqui, ó. Nós estamos neste momento registrando o Vamos ver se ele vai conseguir abrir a porteira. E quando nós vemos aqui, ele não conseguiu abrir a porteira. Vamos ver. Passar os minutos e ele está lá pelejando. Olha lá, ó. Olha lá, ele conseguiu, ó. Ó, pessoal, aplaudinho, ó. Ele conseguiu, ó. Pela primeira vez! Não conseguiu abrir a porteira. Acho que ele viu a menina abrir, Diego. Tá vendo o ele... um sonho, ó? Ele viu Oi, a Lady abrir a porteira. Ah, não, não, não, não. Ai, ai. É, pessoal, você viu aí pela primeira vez. O banho não conseguiu abrir a porteira. Ó, estamos ao vivo neste momento. Agora nós vamos aí, ó. Vou passar algumas imagens aqui em movimento. Pra você tá visualizando aí Um pouco aí da roça Olha lá, olha, olha lá. As vacas aí, Olha lá ó. Olha lá, um cavalinho Olha aí, o cavalo do Diego, gente <risos> O cavalo do Diego Não, pode só lá cair Lá de fora do carro Não, se cair, mas passar por cima, tá bom Ah, 20, ah, 20, ah, ah, eu falei, eu falei, esse tempo gente Fazer isso aí, fazendo meu tempo muito da hora pra outro dia. eu fazer. Eu tá feio. Ó, então, eu falei, sempre eu gosto de carregar. Ah, é Olha que mais bacana, olha. É. É? Uma ah, vez no embarro, fui acelerar aqui, ó, O carro atravessou comigo quase que um pra baixo Nossa. No embarro a gente Opa, nunca deve acelerar rapaz,